que rondou a internet inteira, amigo. Então eu vou falar. Edmota tá falando que Raul Seixas é uma merda. Concordo ou discorda? Vinheteiro Eu concordo <risos> 101%. Até é mais que isso, até. É mais. Você é. acha, você tem mais raiva do Raul Seixas que não, o próprio Edimoto? Não, não, não tenho raiva, Você acha não, uma não merda. Você não gosta. Eu apenas eu acho o, o trabalho ruim. Você não cê acha gosta. Uma merda Raul Seixas. É, eu, eu, acho, eu acho ruim. Eu tenho esse direito? Claro. Ou eu sou obrigado eu a, não, não, não. a, a não, não, gostar obrigado a de Raul Seixas porque é made em Brasil? Não, é uma opinião. Obrigado pessoas, não, não. não. O Raul Seixas foi muito criticado porque ele falou que... Raul... Bicho, você é uma merda, cara. O Edmota. Eu tinha uma merda na casa de gravadora, entendeu, bicho? Eu vou fazer uma música de merda. É, mas o ele, opinião, tem, opinião ele tem razão. Não, ele não mas ele foi massacrado, o Edmota, por isso. Foi massacrado. Eu, eu vi... Ele tem esse direito. Ele tem o direito você de não achar. não tem nada do Raul Seixas pra você ser é bom? Nada? É, eu não eu nunca ouvi lá essas coisas, né? Eu ouvi alguma coisinha. Como lembro... é você pode não gostar de alguém pera que aí, você viu? Eu, eu, eu, eu, eu ouvi na época do, nos anos 80, o SBT fazia anúncio de um CD do, do Raul, do Raul Seixas. Seixas. E eu me lembro de uma música, eu nasci há 10 mil anos. anos. Eu, eu ouvia no anúncio. Esse trecho, eu, eu nasci há 10 mil anos, e eu, eu já achei uma porcaria essa frase, porque ninguém nasce há 10 mil anos, alguém nasceu, né? mas, mas tá ele estava contando como se, <risos> se fosse verdade aquilo Entendi. lá, então eu já achei não, uma porcaria. Sem poética, você não leva em consideração? Não, não, não, é, não é, eu mas... gosto de é. fatos. É. Reais. É, reais. Você, você não gosta você do mundo da fantasia? Não, não gosto. Você não gosta do fantôme? Do avatar. Você não, mas você falou. Você falou nem demais. do, cabelo, do o cabelinho, cabelo. O cabelinho, cabelo. eu até o que achava Raul. simpático. O cabelo do Raul. É, era bonitinho. Aí, ah, alguma coisa você gosta. É, é, não parecia muito higiênico, né? Mas era, era, bonitinho. era bonitinho. Então, Raul Seixas você tá uma com o Ed é uma merda. É ruim, é ruim. Tô com de Ed Mota, é 10%. Fezes? fezes. 100 fezes, 100% fezes. 100% Fez. Eu fiz um vídeo comentando a respeito disso, retrucando tudo que o Ed Mota falou. Que o Ed Mota falou muita bobagem. E a questão. Não, e ele sabe disso, tanto que, inclusive, quando eu, no vídeo que ele pediu de desculpas, ele citou coisas que eu falei no vídeo pra ele. Não há nenhum problema de você não gostar, não gostar. de Errar os Seixas. Não há nenhum problema. Eu, por exemplo, eu gosto da discografia do Raul Seixas até um determinado ponto. Depois ela... Eu queria saber qual. Uh, até um disco chamado O Dia em Que a Terra Parou. Eu nem gosto dessa música, acho que essa música... Eu é, não gosto. O disco é legal. Porque depois, porque depois o alcoolismo do Raul Seixas começou a Prejudicou. afetar muito. E os discos foram ficando ruins, com arranjos equivocados. A voz dele piorou muito. A questão não é você não gostar do Raul Seixas. A questão é a argumentação que o Ed Mota usou para referendar aquilo. Dizer que o Raul Seixas era um cara de gravadora é ignorar completamente o papel de outros grandes ídolos que o Ed Mota tem que foram funcionários de, de gravadora. gravadora. Sim, sim. E você dizer isso de uma maneira pejorativa, como se o Raul Seixas, que foi cara de gravadora foi produtor de discos da CBS. Antes dele estourar no Festival Internacional da Canção com Let Me Sing, ele era um produtor de discos. Mas você dizer que o cara era um cara que jogava contra a classe artística por ser produtor de uma gravadora, isso foi de uma sandice absurda. Então a, a, toda a questão é, é, extrapolou o que o Ed acha musicalmente do Raul Seixas. Assim como ele falou que ia dar um pau no Johnny Cash. Amigo, ele ia dar pro... um pau no Johnny Cash. É, Ele falou que se ele encontrasse o Johnny Cash... Porra. Meu, Johnny Cash com 1,90m de altura. Do o cara book. foi fazer show na penitenciária <risos> e os presos ficaram cagar, cagando de medo. Se cagaram. O Johnny ah, Cash é foda. E, e, e, e, o, e o Ed Mota. O Johnny pô, Cash é... Ele... é né, ah, entendi. Então, aí ele tava tá bêbado, pô. tá bêbado, né? Não, isso é, isso é cascado. Isso é, você é Usou. Ah, ele falou, não, a, eu, eu saí de uma live Dona de sete horas de duração. Usou a Dona Benta. Que eu tá, é, ele não. não tá imitando o vinheteiro, não? Acho que ele tá copiando o, o nosso é, Lorde vinheteiro. Eu, ninguém copiou o vinheteiro. Não, acho que não, não porque... Tá. Não, acho que não, ninguém copiou o não, é, isso, é macho não porque o, o, o Lorde. Não, não, porque o que acontece o vinheteiro fala muita merda. Isso é, não tem a sobra de dúvida. Mas ele pelo menos é engraçado. Fezes, fezes. Não, não, não, ele é, é, é, é engraçado, é engraçado. É divertido. O cara falar, por exemplo, que nada da música se de salva 1900, depois hein? de 1920. De eu também acho. É engraçado. Tipo, Com não. exceção nem, nem do, do sertanejo raiz. Nem do que Elinton. Hum, é, aqua, é, é, é, aqua. Aqua. Aqua. E venga, é, boy. aqua, venga boys. Aqua e venga Exatamente. O resto... X é barbigão. Porra, não dá. Então, uh... Nem B52 é nada. B52 é. Ele nem sabe ou? o que é, velho. que narara, é B Rock rarara. Lobster. É. É, tem guitarra? Love Tem. Então Ué, uma tem guitarra, vi, tem guitarra, um é uma bosta. Tem guitarra, é uma bosta. Música boa a que não, de... não tem guitarra. Guitarras distorcidas. Entendi, entendi. Pode ter guitarras. É o Jimmy Hendrix sem guitarra. Sem guitarra desafinada. Você pode usar um flanger. Super Draper, não presta pra você? Um delay. Super é? Tramp, Super Tramp. É... Ah, eu nem eu nem. Eu nem conhe... Tem guitarra? Tem guitarra? Então eu não preciso dizer, é uma porcaria. É. É uma então, porcaria. O, o Edmond falou muita bobagem, eu fiz um vídeo de acho que quase, quase uma hora de duração refutando. Então, eu realmente não concordo com absolutamente Boa. nada que você Boa.